Qual o melhor exercício para a parte interna da coxa? Olá, eu sou o professor Emílio Júnior, neste vídeo eu irei trabalhar com vocês a parte interna da coxa, explicando e demonstrando para que você possa fazer, seja em casa ou na academia. Já dá o like, o joinha, se não é inscrito, inscreva-se aqui no canal. Existem diversos exercícios que podem ser úteis para fortalecer a parte interna das coxas. Alguns exemplos incluem o afundo lateral. O afundo lateral é quando você faz esse posicionamento, a perna esquerda vai à frente, a direita fica atrás com a base, o pé pode ficar todo ele você vai flexionar, dobrar o joelho de trás, sempre tomando cuidado para que o joelho da frente não ultrapasse a ponta dos dedos dos pés. E assim você vai fazer para o lado oposto, a mesma coisa. Dobra a parte de trás, não deixando o joelho ultrapassar a ponta dos dedos dos pés. Esse já vai ajudar também a trabalhar muito a parte interna das coxas e a coxa num todo. Agachamento sumô. Nesse exercício, basta fazer o agachamento com as pernas o mais afastado que você puder, agachou e volta à posição inicial. Você vai agachar, tomando cuidado para que os joelhos não ultrapassem a ponta dos dedos dos pés e você vai sentir uma pressão na parte interna da coxa. Ponte com rotação. Deite de costas com os joelhos dobrados e os pés apoiados no chão. Em seguida, você vai levantar o quadril e vai girar os joelhos para o lado e manter o equilíbrio. Isso é o mais importante. Depois volte à posição inicial e repita para o outro lado. Lembre-se de sempre alongar depois do seu treino, mas você não vai fazer o alongamento como eu vejo muitas pessoas fazendo, seja nas academias ou até mesmo em casa, que as pessoas alongam logo após o treinamento. Não, você pode alongar após pelo menos uma a duas horas depois que você fez o seu treinamento. Fez o treinamento, agachamento sumou, fez o agachamento unilateral ou a fundo, fez a passada, todos esses exercícios, eles vão auxiliar para que você trabalhe o máximo as suas coxas, consequentemente vai trabalhar a parte interna da coxa. Tem Minha uma Guerreira, promoção. mais uma dica de treinamento infalível para você utilizar, seja na sua casa ou na academia. E se você quiser emagrecer, eu montei juntamente com o nutricionista um programa de um ano de treinamento juntamente com o cardápio alimentar e a minha Consultoria, Olha quanta coisa legal. Depois você vai lá embaixo na descrição desse vídeo, vai estar disponível o link para que você possa acessar e adquirir esse programa de treinamento. Um ano, só isso. Um ano, você tendo empenho, dedicação, que o resultado vem. Muito obrigado pelo seu carinho. Se você ainda não é inscrita ou inscrito, inscreva-se. Até nosso próximo encontro.